Mas a conferência não propôs só mudanças na saúde, na justiça, não. Na educação também. Na educação? Ah, é. Propôs o quê? Cota? Eu não acredito nesse negócio de cota, não. Ah. Eu não conheço ninguém que foi... Quem será? Matias? E aí, irmão? Entra aí, velho. Chegar já... Tá aí uma pessoa que vai te provar a importância das ações afirmativas na educação. Pois é irmão, a gente entrou ali em 2006, uma das primeiras turmas né, que tem essas cotas. na Universidade, importante, a gente tava ali no bojo onde as pessoas desconfiavam, diziam que a universidade, a qualidade de ensino ia cair, que a gente não tinha condições, que era racismo às avessas, mexeu com o nosso brilho irmão, e aí a gente foi para cima. Me lembro que a gente tinha uma coisa de estar junto, estar unido. Um amigo meu tinha ganhado uma, um computador e me deu o dele de presente, muito simbólico. E aí a gente fazia o esforço para tomar as maiores notas. me lembro que minha nota foi no final foi 9.8. Não só minha, mas de todos ali que estavam nessa consciência. O importante foi que a gente, quando sai né, como educador, eu mesmo me formei educador em teatro, a gente sai com essa consciência de que para passar para os nossos educandos, né, os jovens, as crianças, que é importante eles entenderem, ter consciência das cotas, da política afirmativa. É né? isso. Rapaz, agora eu estou convencido que esse negócio de cota funciona mesmo. Né? É incrível ver como uma coisa que a gente nem sabe que existe, que a gente acha que está tão distante como essa conferência de Durban, está assim, né? tão perto da gente no nosso dia a dia. Né? É. Matheus, baixe um filme.